Está chegando Sabino Prefeito, por uma Ribeirão mais saudável. Sabino nos bairros. Sabino foi até o Parque Ribeirão para conversar com seus moradores. Ele conheceu os problemas e falou das suas propostas. Por exemplo, o posto de saúde, quando eles falam que a saúde está mil e uma maravilha, a gente sabe que não é verdade, desconfia. Hoje, por exemplo, a situação de creche que eu acho no bairro, quer dizer, um número muito grande de crianças e, e a creche não, não expande nada. O compromisso que teve com, com o bairro foi a administração do PT. Quer dizer que o, a visão do, que o PT teve em relação a essa região e próxima daqui é justamente uma visão que eu pretendo ter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 criou a Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto em 2001. Hoje, ela já se tornou um evento de prestígio internacional. Junto com a Feira do Livro, foram montadas 80 bibliotecas em escolas municipais, associações de moradores e outros espaços públicos, levando a cultura aos bairros mais carentes. Esses são alguns exemplos do que o PT já fez por Ribeirão. Agora, com o seu voto, vamos fazer muito mais.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 Como administrador, passou por três governos estaduais e deu uma grande contribuição como secretário dos negócios jurídicos do meu primeiro mandato de prefeito. Hoje, Férez Sabino é o nome certo para governar a Ribeirão dos Novos Tempos, pois tem a visão do futuro e, o mais importante, está preparado para essa missão. Vai lá, Sabino, trabalhar por Ribeirão.